Saudação internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Bliterando. Jogos E no vídeo de hoje vamos jogar City Skylines Que pra quem não sabe é um Sin City com outro nome Pra mim qualquer City Builder é Sin City Vamos lá Nome da cidade, vai se chamar... Obliterópolis <risos> Começar aqui Só que fazendo uma rotatória. Dá para fazer na mão, mas eu tenho esse recurso aqui. Que facilita o um bocado. Pronto, agora faz assim. Depois eu vou atualizar isso e transformar isso em, em autoestrada. Por enquanto vai essa rua comum mesmo. Que é mais barato, inclusive. Muito bem. Agora faz assim, isso vai, isso aqui é muito bom para melhorar o fluxo, é claro que vai para frente, isso vai dar problema, mas agora no começo é tranquilo, eu sei que só isso aqui não vai dar conta não, mas com o tempo a gente faz mais estradas ligando os dois pontos, uma coisa importante é você não passar por dentro coisa importante é você não passar por dentro das zonas para chegar a outra, entendeu? não vou colocar a, a zona comercial tá? entre a industrial e a residencial. Então... Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui a área residencial. Aqui vai ser a área comercial. E aqui do outro lado vai ser a industrial. Agora eletricidade. E agora a água. Vou colocar a bomba aqui. O esgoto aqui Daí traz energia pra cá Pronto, ligado Agora precisa puxar um fio aqui pra área comercial Pronto E agora o encanamento Muito bem, agora outro lado. Vai liga um lado no outro. E agora só puxar até aqui. Nossa! Nossa, e foi todo o dinheiro. Agora a gente vai aqui no orçamento E vai reduzir os gastos Daí aí conforme for precisando A gente vai aumentando aos poucos Muito bem Opa, já estão chegando Legal, já estão chegando Opa, faltando energia, a gente vem aqui e sobe um pouco a energia. Pronto. É, chuva. É bom evitar cruzamento. Quanto menos cruzamento, melhor aí quando tiver que cruzar, daí é preferível construir rotatórias. Como aquela que a gente colocou ali. Depois eu vou colocar uma, uma estrada ligando a residência com a área industrial. Direto, sem passar pelo meio ali. Por enquanto tá no início e tá dando conta, mas depois vai vai engarrafar ali. E a solução é criar outros caminhos mais diretos. E é isso aí, pequeno Hamlet. Pronto, já temos 500 habitantes. Pronto, agora desbloqueou algumas coisas aqui. Agora já podemos cobrar impostos. Pegar empréstimos. E desbloqueamos a clínica médica, a escola e o aterro. Primeiro de tudo, vamos aumentar a produção de eletricidade. Vamos investir totalmente na educação. Agora a gente aumenta os impostos. E pega um empréstimo. O um empréstimo só é válido se você tiver muita sorte. O um empréstimo é arriscado, porque você tem que ter, além de um bom plano, sorte. Se sair alguma coisa do controle, você vai à falência. Vamos colocar um aterro. A escola. Uma clínica Agora a gente reduz os gastos E investe na educação Pronto Mais um gerador eólico e vamos ao que me interessa. Chegando, gente. Olha lá como é que fica de noite. de noite, né? Pessoal chegando! Tá curtindo o vídeo? Quer que eu traga mais City Skylines? Então deixa o seu like E é isso aí, conseguimos Vila de Valor Agora temos mil habitantes Muito bem, vamos ver como estão os gastos Paga o empréstimo que a gente fez antes E pega mais Agora a gente pode expandir a área Definir distritos Políticas Fazer um segundo empréstimo Especializações, políticas de serviços Bombeiro, polícia E uma série de outras coisas Tem que ser rápido Senão os te matam Cuidado que os juros podem te matar Agora a gente expande as áreas Agora a gente expande a área comercial E a industrial também A gente dobra tudo Sem fazer cruzamento Evitando o cruzamento ao máximo. Depois eu vou aumentar a estrada e fazer mais intersecções. Ruas colocadas, vamos pra água feito agora vamos colocar a polícia e bombeiro Agora a gente coloca uma escola aqui, uma clínica aqui, um bombeiro aqui e uma polícia aqui. E é claro, vai precisar de energia. acabou o dinheiro. Bom, vou desabilitar temporariamente esses edifícios. Ó, oh, tá faltando água. mais energia problema resolvido não pode deixar muito tempo sem energia porque deixar sem energia é um perigo que para de funcionar tudo e, e aí a falência é inevitável lançamento com água. E é isso aí! Conseguimos! 1.600 habitantes! Cidadezinha! E mais coisas desbloqueadas! Então é isso! Muito obrigado por ter Roberto aqui! gostou desse vídeo, não esquece do like, e se quiser que eu continue, compartilhe esse vídeo, conto com sua presença no próximo vídeo, e até a próxima!